About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Antes de continuar, eu quero fazer essa pausa para te informar uma coisa muito importante. Esse vídeo aqui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 Olha, a lagoa do japonês não pode ficar de fora do seu roteiro do gelapão de jeito nenhum, hein? Nós adoramos. E como vocês podem ver, o passeio acendeu vários vídeos de recordação. Outside, to get your you make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting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 E pra ver todas as fotos dessa viagem, vai lá no meu Instagram e me segue por lá.